Sabe qual é o segredo? É olhar as coisas meio a curto prazo. Não tem que buscar a zona de conforto. Se eu sempre perguntar o que eu vou fazer semana que vem, eu não sei. Eu sei o que eu vou fazer hoje. Toda vez que eu acho que eu tô entrando de alguma forma, em algum setor da minha vida, na área de conforto, numa zona de conforto, eu já começo a me mexer. <risos> falar, não, é. alguma coisa precisa mudar aqui que eu tô começando a entrar na zona de conforto. Porque eu acho que não tem que buscar a zona de conforto. A gente tem que estar tá sempre buscando o desafio. É isso que faz a nossa vida ser alegre, né? Feliz. Sabe qual é o segredo, eu acho, se alguém me perguntasse? É olhar as coisas meio a curto prazo. Se você sempre perguntar o que eu vou fazer semana que vem, eu não sei. Alguém sabe, mas eu não sei. Eu sei o que eu vou fazer hoje. Então hoje eu tô aqui, eu tô 100% aqui. Eu tô feliz de estar aqui. Meu celular não me interessa, as coisas me Eu tô muito contente de fazer o que eu faço. E aquilo que eu tô fazendo eu faço inteira. Aí depois que eu saio daqui, eu vou fazer o que eu vou fazer inteira também, entendeu? Eu não fico ansiosa porque eu tenho que fazer outra coisa ou me preocupar em fazer isso aqui rápido, que eu tenho que ir embora. Então, isso me dá paz. Eu consigo administrar isso com paz. Assim. Então, eu acho que essa, esse perfeccionismo, né, uhum. essa tentativa de ser perfeito, acaba impedindo a gente fazer algumas coisas. E ninguém é perfeito. Uhum. Né? Você nunca vai acertar 100%, 100% do tempo. Eu acho que eu consigo impulsionar tantas coisas e ajudar tanta gente me envolvendo nas coisas que eu faço que se eu deixar de fazer, não só eu vou perder, mas muita gente vai perder com, com isso. Então, o que eu faço é dedicar foco e 100% de atenção naquilo que eu estou fazendo naquele momento. Agora, não quer dizer que eu vou dar foco naquilo todos os dias, todo o tempo, né? Porque provavelmente amanhã eu vou estar fazendo outra coisa, depois amanhã outra. Então, nunca o meu dia é igual ao outro, mas sempre eu, eu levo as coisas muito a sério, cada uma delas que eu faço e faço questão de, de me preocupar com o detalhe, porque eu acho que a diferença mora no detalhe. Quando você faz as coisas com detalhe, com atenção, com qualidade, acaba que tá certo. Eu aprendi que a gente tem que dedicar 60% do nosso tempo em coisas que só a gente pode fazer. E os outros 40%, tudo bem, mas 60% o que você pode fazer. Então alguém vai precisar fazer o que você não... Não, é, não são coisas que só você pode fazer. E aí é um desafio, porque pessoas, né, são grandes desafios. Porque... Pessoas são pessoas, às vezes você acerta, às vezes você não acerta. Treinar a equipe é uma coisa que você é uma constante, você tá sempre treinando. E é também as coisas são muito dinâmicas, né? Hoje as pessoas têm uma dedicação mais, mais rápida, digamos. Tudo é muito rápido, né? Você entra aqui hoje, mas você já quer estar tá em outro lugar, você quer fazer uma coisa, você, olha, agora eu resolvi fazer uma viagem para não sei aonde. Então, o time tá sempre evoluindo de uma forma dinâmica. Então você tá sempre trazendo pessoas e sempre treinando. É difícil, antigamente eu tinha pessoas que tra... trabalhavam comigo 20 anos, 25 anos. Hoje, Hoje, se trabalhar três ou quatro, já é muito bom, Sim. porque é a característica hoje do jovem. O cara entra né, para trabalhar amanhã, quando é que você se vou ser CEO? sabe assim é. Ele, As pessoas são mais inquietas, elas, elas querem evoluir mais rápido, tudo ficou muito mais rápido. Então, é entender que você não vai ter uma equipe que vai ficar muito tempo. Então, você tem que treinar rápido, absorver, já contratar pessoas que estão mais dentro do seu skill. Antes, eu contratava muita gente para treinar do começo, hoje eu desisti, já vi que não dá porque ela vai durar pouco. Então, eu vou gastar muito tempo treinando e ela vai durar pouco. Então não compensa. É melhor você contratar gente que já está mais sênior para aquela função. Que aí você tem que treinar um pouco menos e é melhor. Eu sempre quis ter o meu negócio, ter o meu dinheiro. Ter a minha independência financeira. Porque empreender é liberto. E hoje, depois de muitos anos de quando isso aconteceu, que eu entendi que naquele momento o que eu queria era a liberdade que o empreendedorismo te dá. De você ter a sua independência financeira. Então acho que isso que foi o grande mote, foi o grande alavanca que fez com que eu saísse da minha zona de conforto e fosse empreender. Foi, esse foi o conceito que gerou comunidades a mil. Fazer com que as mulheres empreendam e cresçam com as suas empresas, educar os filhos de que existe uma opção de você ficar rico e ganhar dinheiro e poder comprar o que você quiser sendo empreendedor, que eles às vezes não têm essa impressão de que essa é uma carreira que existe, né? Elas nem sabem que essa carreira existe. Então, mostrar que existe uma forma de você ganhar dinheiro empreendendo. Eu acho isso muito mais importante do que você ficar fazendo assistencialismo. O assistencialismo é importante no momento de crise, como você falou, eu concordo, mas ele acomoda, sabe? Acaba... Quem cresce dentro do assistencialismo acaba se acomodando. Vou esperar vir a minha bolsa família, vou esperar vir minha bolsa pesca, vou esperar vir minha bolsa gravidez, vou esperar vir minha cesta básica e acostuma com aquela, com aquela situação. Então eu acho que quando você vai lá e mostrar que ele tem uma capacidade, que eles têm capacidade de produzir e essa produção vai gerar uma independência financeira e vai gerar uma liberdade que é maravilhosa e essa alegria, essa satisfação de você ser independente é tão boa que compensa, né? Os os desafios. Quase quebrei duas vezes. Por exemplo, quando eu entrei no plano cruzado, estava tudo congelado. Então os preços estão todos congelados, está todo mundo tranquilo. Eu vendi minha cadeira de dentista. Eu já era muito bem sucedida como dentista. É, eu fazia tratamento de canal e eu tinha feito uma tese de, de tratamento de canal com plantas homeopáticas. Então eu fui estudar homeopatia, que era uma, uma especialidade médica, que eu não podia estudar como dentista. Aí consegui assistir como assistente. Ele falou, você não vai ter certificado. Eu falei, não preciso, eu só quero entender desse negócio. E aí fui estudar a homeopatia Entendi sobre as plantas e o poder das plantas. Eu falei, por que, que não existe nenhuma linha de shampoo de plantas? Porque não existia absolutamente nada natural. O shampoo que, existe, que tinha 51% do mercado, era um shampoo, hoje eu posso falar, né? Porque a marca nem existe mais. Era bozano, tinha um 500ml e tinha um shampoo de ovo, que era só amarelo, de tanto corante. Obviamente ovo <risos> não estava lá, mas ele era amarelo, de tanto ovo que tinha. E eles enferrujavam a gondola do supermercado de tanto sal que tinha na forma. Porque você colocar sal no shampoo É uma, uma forma muito econômica De fazer o uhum. shampoo, né? Porque o sal Dá a viscosidade, ela é que engrossa a forma. Se você tirar o sal, você tem que Engrossar com ativos, isso encarece tá mais o produto. Caro. Então, era assim É sal corante, um perfume vagabundo lá né? E detergente, que é o Lauril, que é o detergente Então era um produto assim, que era Que nem se lavar com a tua cabeça na no, no água Com a água do mar, assim, de tanto sal que tinha Resumindo, tinham três tipos de shampoo, seco, e normal Um com negócio chamado creme rince Que é o que mudou o nome pra condicionador, chamava creme naquela época. E era isso que era a linha a cabelo. E eu falei, por que que não existe nada natural com essas plantas? E eu como dentista, engravidei, tive a minha filha, na, no, quando eu fiquei em casa de licença maternidade, dois, três meses lá, eu falei, ah, quer saber, eu já venci todos os desafios que eu tinha na odontologia, porque eu já tinha crescido, já tinha um consultório na Toque Lobo, com duas salas, já fazia, né? já tinha feito a minha tese, encheu lá de gente duas vezes pra assistir essa maluquice que eu inventei de tatar canal com meu homeopatia, que já era muito inovador na época. Então eu falei, ah, já cumpri meus desafios eu vou pegar o que eu conheci dessas plantas e vou desenvolver um shampoo. Porque eu sempre tive esse cabelo lindo, maravilhoso, que vocês estão vendo aqui. <risos> e eu queria um produto muito legal pra tratar meu cabelo, que não tinha, né? Eu lembro que eu tenho, tive um... Um trauma de infância, uma vez. Minha mãe, eu adorava cabelo comprido, e eu ficava na, na frente do espelho. Eu abri o jornal Estado de São Paulo, tinha um caderno que chamava Sobremento Feminino. E tinha sempre uns penteados e tal. E eu ficava na frente do espelho, copiando os penteados, porque eu tinha aquele cabelo bem comprido, só que cacheado, meu cabelo sempre foi cacheado. E meu cabelo embaraçava, não existia nem que ele me risse, eu acho que quando eu era criança. E minha mãe, um belo dia, se encheu daquela história. Porque eu ficava embaraçando o cabelo e cortou meu cabelo do tamanho do seu, assim, né? Um <risos> Joãozinho chamava esse é corte na minha. Época. E eu fiquei com trauma daquilo, porque eu adorava meu cabelo até hoje. Tá Cabelo comprido, porque eu adorava meu cabelo. Então, eu falei, gente, a gente precisa poder tratar o cabelo das pessoas. Oh. E aí eu, eu senti essa dor porque eu senti a dor em mim. Então eu, e a, gente, a maior dor que tem, é, né, de um problema é quando você sabe, ver, você vive aquela dor. Eu falei, eu vou criar uma linha de cosmético, de shampoo, com produtos de qualidade com a base dessas plantas. E sem sal? Não, sem sal eu nem sabia. Nunca, eu não tinha esse conhecimento técnico, eu não sou cientista, nem química. Aprendeu depois. Mas, eu contratei uma química no pelo jornal. Aí ela, essa química veio trabalhar comigo, a gente montou lá um laboratóriozinho, ela começou a trabalhar. Lá comigo, e quando a gente lançou a primeira linha de shampoo com as nossas plantas homeopáticas e tal, tava pronto para lançar. Eu falei para ela, que mais que tem de diferente nesse negócio? E a gente tinha um monte de coisas diferentes, né? O, a nomenclatura, a tampa flip top, não existia tampa flip top, você tinha que tirar a tampa e lavar o cabelo. Aí você segura o frasco com uma mão, tira a tampa com a outra, lava o cabelo, de que jeito? Então era assim umas coisas que eu inventava a tampa flip top que já existia nos Estados Unidos, trouxemos para cá e colocamos no shampoo. Resumindo, fomos fazendo várias coisas. E aí eu perguntei para ela: o que, que tem de diferente? Ela falou: ah, é sem sal, mas shampoo tem sal. Ela falou: tem. E a única coisa que existia na época era o pH neutro. E aí a gente lançou o primeiro shampoo sem sal e hoje eu acho que nem deve existir mais shampoo com sal no mercado. E aí, bom, fiz esse, esse negócio com essa menina, comprei uma batedeira numa padaria que estava fechando de 30 quilos, umas mesas de cozinha, essa menina, um motorista que trabalhava comigo, uma moça que eu contatei com uma máquina de datilografia que era Power, ela fazia 400 notas por dia naquela nota de, naquela máquina de datilografia, chovia na cabeça dela, não né? era muito engraçado. Quando eu chover e falava, Sebastiana, empurra a mesa aí, sai de bar da chuva. Ah, Sebastiana empurrava a mesa e ficava lá datilografando. E Assim começou a fitoervas com quatro pessoas e um sargento aposentado da polícia que era o que misturava lá na minha batedeira. Só que eu paguei os 16 mil dólares para começar o negócio e eu não tinha capital de giro. Aí eu fui no banco congelamento de preço, maravilhoso, 2% de juros ao ano, delícia, eu peguei o dinheiro emprestado meu capitalzinho de giro e tamo lá tô lá feliz, Três meses depois meu plano Bresser isso foi outubro, eu lancei em outubro de 86, em abril de 87 o raio do Bresser lançou um plan, o plano Bresser, meu juro de 2% ao ano foi pra 30% ao mês, falei, bom ou eu ponho um pouquinho de cocaína dentro desse shampoozinho aqui pra vender, <risos> ou 30% ao mês, N -n não vai ter nada que pague, né, eu não tenho o que paga 30% ao mês, falei, bom, quebrei, eu não tinha como fazer, aí fui no meu pai, falei, pai Pai, seguinte, quebrei. Eu não, Se você não me ajudar para pagar o empréstimo do banco, eu não tenho como pagar, porque o juro tá me matando e eu vou quebrar. Ele fez um cheque na hora do valor. Eu falei, ele falou, quanto é? Aí, sei lá. Ele me deu lá o cheque eu fui no banco toda feliz com o meu cheque pagar o meu empréstimo. Chega lá, o cara pegou o cheque falou, ah, legal, tal, mas e os juros? Só que pago o principal, mas e os juros? Eu falei, ah, não. Faz o seguinte, me parcela esses juros, que eu vou dar um jeito de pagar. E aí lá fui, eu peguei minha bolsa e fui visitar todos os meus fornecedores. Eu falei o seguinte: vocês vão ter que me dar três meses de prazo para pagar, porque eu não tenho dinheiro, porque eu vou quebrar, porque não sei o que tal, tá, acho que os caras ficaram com pena, dela. Aí eu fui em todos os meus clientes, falei, ó, oh, vocês têm que me pagar a vista, porque se vocês não me pagarem a vista, eu vou quebrar, porque eu não tenho dinheiro, porque não sei o que. Aí, no final do meu, minha visita lá, a todos os clientes, consegui que eles me dessem um prazo um lado, outro, pagar a vista do outro, e eu consegui sair dessa história, não quebrei. Então, foi assim que começou a Fito em 86. Quando eu vendi a empresa em 12 anos depois, encurtando um pouco a história, eu já tinha 800 funcionários, eu era líder da categoria de produtos naturais.